Salve galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Família, o seguinte, hoje eu tô trazendo aqui é, um vídeo um pouco diferente pra vocês Que a gente vai falar sobre o FIFA 21, cara Como vocês sabem, o FIFA 21 já tá se aproximando aí, é, outubro já tá bem dizer aí, né velho Então daqui a pouco já tá lançando o FIFA 21 e com ele vai vir algumas novidades, mano, algumas novidades bem importantes Mas antes de eu falar dessas novidades, galera eu vou pedir para vocês se inscrever aí no canal Se você já está curtindo o conteúdo, beleza? está curtindo esse estilo de vídeo E, cara, dê o um like aí para ajudar a gente Porque é bem importante E comenta aqui embaixo o que, que você acha dessa, desse meu comentário desse, Que eu estou colocando aqui E sobre os icons E tipo, e o que, que você acredita Ou o que, que você gostaria que viesse de icon no FIFA 21, galera Bom, vamos começar... É... O porquê, como eu decidi fazer esse vídeo, tá? Assim, lá atrás, eu acho que a EA mandou uma nota, tipo... Postou uma nota na internet e tal. Eu até procurei, mas não consegui achar. É, eu vi algumas pessoas também falando sobre isso. E, cara, na, na nota diziam que eram, tipo, 100 icons, entendeu? Ao todo. E hoje a gente já tem 89 icons no FIFA 20, mano. Bom, só que assim, são 89. Um a gente já sabe que é certeza que vai vir... Que é o Cantoná. O Cantoná, ele tá no trailer, então, tipo... É certeza que ele vai vir, já foi confirmado isso. Mas, tem alguns icons que a gente espera, tipo assim... Se você dá uma garimpada na internet, você vê que a galera espera esses icons virem. E realmente tem um deles aqui, cara, que eu espero muito que venha. Quer ver, ó? Eu vou falar pra vocês aqui. O primeiro icon, galera, que que eu acho que pode vir no FIFA 21 é o Franz. Bom, é, como vocês podem ver aqui, deu um trampo fazer esse estilo de vídeo, mas, cara, não tem problema, tipo, a questão aqui de qualidade, trabalho é minha, então vocês eu só tem que fazer uma parada da hora, né? Mas, enfim, é, o primeiro icon que eu acho que pode acabar vindo no FIFA 21 é o Franz, cara. Bom, ele jogou muito na época, tá ligado? E ele, assim, na, na, na carta aqui, 93 do overall, ele tem um passe 82, ele tem um drible 79, um chute 69. Hum, bom, tá. Um passe 83, uma defesa 94 e... Nossa, esqueci o nome desse outro que tá em inglês a carta, mano. Mas enfim, 81 Bom, ele é um bom defensor, cara Tipo, acredito que se ele vir, cara Vai, vai ser muito da hora, assim Pra quem pra quem precisar desse tipo de icon Ele jogou muito no, no passado, cara Então acredito que talvez ele possa vir Ele merece, na verdade, vir O segundo, cara Que é a cartinha que eu mais espero vir de icon, mano É o Becker, mano O Beckerham. velho esse cara que é uma lenda, mano. Ele tem 82 de passe, galera. 93 de drible. O cara dribla muito, cara. Esse cara aqui tem um talento no pé, viu? Ele tem 91 de chute, 95 de passe, 68 de defesa e 78... Que eu esqueci ali o que que é. Mas, enfim. O overall dele, médio, é 92. Ele é um RM, cara. Bom, ele é da Inglaterra. Cara, eu espero que ele venha, mano. Se esse Icon vir, velho, eu vou dar um jeito de comprar ele, mano. Tem? não tem. Esse Icon aqui é lenda. Tem ele no time, mano. Tem uma máquina. Tem uma máquina de fazer gol. Cara, e um Icon também que eu acredito que possa vir. Que esse daqui é velho, mano. Esse daqui é dos primórdios. É o Khan, mano. O Khan. Ele é um goleiro. Ele tem 92 overall, na verdade. Tipo, se ele vir... Reflexo dele é 92, a velocidade dele é 52 e o posicionamento dele é 94, mano. Os outros ali eu esqueci do lado, galera. Mas, bom, é um goleiro muito bom, fez muitos jogos, muito bonito mesmo, assim, tá ligado? Jogou demais, cara. Jogou muito bonito mesmo no passado. Então, eu acho que valeria muito a pena esse cara vir como aí icon no FIFA 21, mano. E... Não menos importante, mas um cara que, tipo, joga muito também, cara. Bom, é o totti mano. O Tote. Ele é um CF, ele tem nove... 83 de passe, 92 de drible, 94 de chute, 91 de... Pa... É... Desculpa, galera. Eu falei passe no primeiro. É 83 de agilidade, entendeu? Tipo, de, de corrida e pá. Ele tem 91 de passe, ele tem 36 de defesa, ele tem... 82 de... Pega aí ali que eu agora não lembro também Bom, mas enfim Ele tem um overall médio de 92, galera Desculpa aí ter, tipo, né, ter complicado aqui a situação Mas é porque aqui tá em inglês na cartinha, mano e Daí eu não lembro Mas enfim, galera O Lott também tipo, foi um cara que jogou bem Não seria um cara que eu compraria, mas Jogou muito bem, tá ligado? É, ele é da Itália então, para quem gosta de jogadores italianos, tá aí um cara que talvez pode vir. Mas lembrando, galera, nenhum desses icons estão confirmados, a não ser o Cantona. O Cantonar a gente sabe que vai vir. Bom, essa nota que a postou há algum tempo já, dizia sem icons e tal. Então, tipo, pelas contas, se a gente já tem 89, com o Cantona confirmado, seria um 90. Ainda faltariam 10. Esses quatro caras aqui que eu falei seriam os possíveis icons que eu acredito que venha Faltam ainda seis que eu não sei, tipo, em que chutar, entende? Talvez tenha alguns brasileiros que podem acabar vindo, mas eu acho que, ah, tipo assim, na minha análise é os caras que tem maior chance E pelo que eu garimpei na internet são esses quatro, beleza, galera? Bom, se você gostou desse estilo de vídeo, mano, se inscreva aí no canal Deixa seu like pra ajudar a gente aí, porque é bem importante, mano. Beleza? Eu vou indo nessa. Se você quiser, me segue nas redes sociais. Estou passando aqui embaixo, velho. Até mais. Fui.